Então pessoal, esse vídeo que nós vamos gravar agora, que você vai assistir, é um vídeo de cura rápida de traumas e fobias. Calma, quando eu estou falando de cura rápida, eu não estou fazendo promessa de cura. Esse é o nome clássico da técnica do Richard Bander e John Grinder, criadores da PNL, ok? Esse, essa técnica também chamada de técnica do rebobinamento e para quem não sabe é uma das técnicas mais usadas mundialmente para tratar é, transtorno de estresse pós-traumático e outras versões de traumas eu já usei inclusive em traumas físicos e da pessoa perceber melhoras num processo por exemplo de cicatrização que não acontecia Aqui não estou afirmando que foi o, a técnica que fez a cicatrização. Obviamente foi um, um sem número de fatores. Ok? Mas essa é uma versão nova de um vídeo que eu gravei em 2011 diretamente num curso. Ok? Então assiste o nosso vídeo, curte o nosso canal. E estamos aqui com novos vídeos toda semana. Tudo bem, Isabelle? Tudo bem, e você? Tudo joia. Vamos lá. É, nós vamos tratar uma... Uma fobia. fobia Fobia do quê De barata Fobia de barata é... Você tem ideia de quando isso aconteceu? Não faço ideia, eu acho que desde pequenininha Desde pequenininha, mas você teve algum evento com barata que você se lembre que foi desagradável? Ah, teve um recente, eu acho que foi em 2018 ah. Que eu tava dormindo, eu acordei com minha mãe batendo no meu pé E apontando para uma barata do meu lado e aí eu pulei pra trás dela e puxei ela comigo pro meu pai matar. Por... Você pulou pra trás de quem? Da, da, da sua mãe. mãe ou da barata, né? <risos> da minha mãe. <risos> pra gente descobrir aqui direitinho, né? Você pulou pra trás da sua mãe e pro seu pai matar a barata. É. devia ser muito perigosa essa barata, né? Ela era. Era. era Muito perigosa? devia ser o quê? Gigantesca. Muito. Ah, desse tamanho a barata? É muito grande. Era ah. muito mais assim, ó. ó. Olha o tamanho da barata da Isabelle, gente. Gigantesca. Olha... Essa barata é boa da gente levar para o Butantan, né? Para ver lá. Apesar que ela não tem peçonha, mas vamos lá, Isabelle. É... Então eu quero que você pegue esse. Nós vamos brincar o seguinte: Nós vamos brincar de passar um filme com você. Uhum. Em algum momento eu vou te pedir para acionar a âncora. A Isabelle tem uma âncora que é uma âncora que traz sensações de amor, gratidão, segurança, alegria e vitória. Cinco elementos, ok? Certo? certo? O que, que você faz para acionar essa âncora? Eu fecho a minha mão esquerda. Ok. Então todas as vezes, toda vez que ela fecha sua mão, ela sabe que é hora de sentir isso. Agora desfaz aí que eu quero, eu quero você uhum. sem sensações boas ainda. Então vamos lá. Eu quero que você pegue um momento seguro antes de sair, antes de você passar pelo evento traumático. Ok? Certo. Então provavelmente o momento seguro é o momento que você percebe que você acorda e está se sentindo bem ainda. Uhum. Que não percebe que tem perigo algum. Ok? Certo. Então você vai... Vamos imaginar que você está no cinema. Você está no cinema e você está sentado lá na plateia. Assistindo esse filme da sua vida que vai passar lá no telão. Uhum. Ok? Bom, primeiro lugar seguro... Agora eu quero que você imagine, depois que seu pai matou a barata, o que aconteceu, o que ela foi expulsa de casa, Tá tudo bem. Que momento você estava segura de novo? Depois, quando meu pai jogou a barata na privada, eu voltei para o meu quarto. Aí você se sentiu bem? Sim. Ok. Então o filme vai acontecer daquele momento que você estava bem até esse momento que você está bem. Uhum. Ok? Certo isso? Certo. Então agora eu quero que você só... Eu vou pedir para você fechar os olhos, acho que vai ser melhor. Fecha os olhos, Isabelle. Eu quero que você imagine que você está ali dentro do, uh, do cinema, sentado assistindo. Ali sentado na plateia está a Isabelle 1, que está assistindo a outra Isabelle lá em preto e branco. O filme não começou ainda, Ok. Mas eu quero que você imagine que da Isabelle 1 sai uma outra Isabelle que flutua e vai lá para a sala de projeção. Antigamente o pessoal projetava com rolo, todo mundo conhece a imagem, né? Aquela pessoa que fica lá dando os comandos hoje no computador, no que seja, para postar a imagem, ok? Sim. Então você olha para a Isabelle 1, que está sentada, que vai olhar para a tela. E não sei por que mágica você consegue enxergar a tela, mas você consegue. Uhum. Ok? Então legal. Quando eu é, contar até três, você vai passar essa cena em preto e branco bem rápido. Você olhando de fora, você vai passar aquela cena desde o momento que você estava é, segura, passa pelo momento traumático e chega até o momento seguro lá quando você voltou para o quarto que seu pai já tinha jogado na descarga. Hum. Tá bom? Então vamos lá. Um, dois, três. Ok? Certo. Legal. É, você vai fazer o seguinte agora. Flutua da sala de projeção até lá e entra nessa Isabela que está segura. Faz o filme ficar colorido. Tudo bem? Uhum. Dentro dessa Isabelle, Agora fecha a sua âncora. Agora rebobina o filme bem rápido até o começo do lugar seguro de novo. Isso. Um, dois, três. <fixos> ok? Legal, volta de novo, solta a âncora, monta de novo a cena, o filme lá em preto e branco, você sentada olhando para o filme que vai passar, agora você flutua, vai para a sala de projeção e olha através da Isabelle 1, um, a 2 olhando através da 1, um, que vai olhar para a tela, passa bem rápido o filme novamente em preto e branco, 1, 2, 3, lugar seguro, ok? flutua até o personagem, entra dentro da Isabelle no lugar seguro, torna colorido o filme, aciona a âncora, isso, passa bem rápido, bem rápido, rebobina, bem rápido. Legal, respira, já sabe fazer, né? Então faz isso sozinho, você já, já entendeu qual é o procedimento, né? Então desfaz a âncora, você só vai fazer a âncora na hora que entrar lá de volta isso faz isso mais cinco vezes bem rápido quanto mais rápido melhor bem rápido passa o filme vai lá entra dentro isso quando você entra dentro fecha a mão rebobina bem rápido isso vai fazendo bem rápido cada vez mais como nós estamos numa gravação ao vivo Sempre tem uns sons externos, porque passam ambulâncias aqui perto, passa tudo, mas você está concentrada no seu processo, na sua experiência, ok? Isso. Quando completar cinco vezes você fazendo sozinha, você respira fundo e abre os olhos. Isso. Isso, perfeito. Tudo bem? Tudo bem. Olha de novo pra aquela cena você lá com a sua mãe te acordando, seu pai, sua mãe e tenta inutilmente sentir mal olhando para aquilo. Não. Não o quê? Não me sinto mal. Não, Não me acho sinto engraçado. Mal? Você acha engraçado? Meu Qual bom. o tamanho mesmo da, da, da barata que você falou? Assim, ó. É assim. <risos> Agora você acha engraçado essa barata? Porque ela dizia que a barata era barata desse tamanho. Só tinha que mandar para o Butantan. Tinha que mandar essas baratas para... Essa barata seria ótima. Quem assiste Largados e Pelados, aqueles, aquelas <risos> séries do, do Discovery, National Geographic e outros, dá para colocar no espeto e fazer alguma coisa de bom, né? Porque ali se aproveita tudo, né? <risos> Mas vou imaginar uma próxima vez é, se tivesse uma barata. Eu, eu sei que o medo, o medo é só uma questão de sobrevivência, mas não existe sobrevivência quando falo de um barato. Ela não me faz mal. Não agressivamente, fisicamente. Uhum. Ela pode transmitir doenças. Aí é outra história. Aí é questão de, de, de higiene. Não questão de perigo direto, um risco de morte. É, imagine você numa cena com uma barata agora. Qual seria a resposta mais apropriada? Pisar nela? Pisar nela. Você acha tudo bem? Então imagina, fecha os olhos e imagina você, uma barata na sua frente, você vai lá e pisa nela. Pode, pode descruzar o pé e pode pisar na barata. Isso. Assim? <risos> a barata vai rir junto com você depois. Pisa forte, mais forte. Isso. Imagina que seja uma barata maior que essa. Pisa de novo. Mais forte. Isso. Agora olha, tira o pé, olha. Parece perigosa? Não? Não. Ok, legal. Muito obrigado, Isabelle. É isso aí, pessoal. Cura rápido de traumofobia. Na verdade, o que a gente mexe aqui é com a dissociação entre os contextos visual, sinestésico, com mais um componente de ancoragem. E se a gente botar um pouquinho de bom humor... A gente podia brincar aqui botar uma musiquinha de circo, botar uma música engraçada. Qualquer música que ela ache engraçada, pegar um outro contexto engraçado. Lógico que eu estou fugindo da técnica original do Richard Bandler e do John Grinder. Mas aqui ninguém precisa ser muito fiel a eles não, a gente só precisa fazer funcionar. Que aliás era o que o próprio Bandler e Grinder diziam, ok? Continua seguindo a gente e vai ter mais vídeos no canal. Muito obrigado.